Boa noite Dark Teno, seja bem-vindo ao canal Dark Game, eu sou o Dark. Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Então pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre builds. Vou trazer builds da Pox. Mas antes disso, pessoal, eu queria vos apresentar uh, uma chance de como vocês podem saber onde encontrar as relíquias as novas, as relíquias que vieram do Prime Vault, ok? É muito simples. Vocês primeiramente vêm aqui vos, à vossa parte aqui do, do Codex, ok? Vamos aqui entrar no Codex, vem ao universo. Um pouco. vem o universo, uh, depois vem a relíquias e Arcanes, ok nesse caso. Após chegar aqui pessoal, o que vocês vão fazer para saber quais são as novas relíquias? Primeiro, vocês escolhem, escrevem o nome do Warframe, por exemplo, Rino Prime. E aqui aparecem as relíquias que vieram com ele. S3, Axe S3, Neo Light, B3, Mesos, Neo N6 e tanto R1. E depois se quiserem ver as relíquias da nix nesse caso vocês que escolhem, escrevem nix vocês podem ver temos S3, ainda temos as mesmas relíquias que tem no com o rino ok pessoal? É uma forma muito fácil para saber as relíquias, assim vocês não se percam em saber quais são as relíquias que vieram com o Prime Vault, vocês sabem que o Prime Vault saiu hoje, está durante um mês, vai ficar durante um mês no jogo, então pessoal aproveitem para formar essa aqui então, pessoal, agora vamos lá para o início e vamos para o nosso lugar preferido para fazer o nosso teste de builds, como se sabem é sempre os mobs bem altos, dessa vez como a build está completa, é Heavy Gunner, um nível bem mais acima, então vamos lá para o vídeo pessoal, até já. Então pessoal, nós estamos aqui no simulacro, ok? pessoal, como eu já tinha dito, vou aqui apresentar a build da Pox, eu fiz um vídeo que é vale a pena usar ou não já há um bom tempo no canal, não é? Então eu disse que ia trazer a build da, da arma que é a Pox, porque essa arma era muito boa e valia muito a pena usar, e eu budei ela, então estou trazendo ela aqui para vocês aqui no canal agora mesmo, e eu espero que vocês gostem, é claro né, infelizmente, deixem um like já agora. Pessoal, um grande aviso rápido, se você é um jogador que está a começar a jogar agora o Warframe através do Dave Jones, ok? Uh, no na descrição do vídeo tem várias comunidades do iframe okay? para você poder se aprofundar vir buscar os seus conhecimentos, aprender muito, buscar clãs. Então pessoal, cola na descrição do vídeo. Os últimos links estão todos lá. Todas, uh, todas as comunidades do iFrame estão por lá, ok? Nem todas, mas as comunidades que eu participo estão lá. Ok, venha lá então, venha lá participar dessas comunidades todas e curtir aqui também o canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Vamos agora conhecer é build da Apox A Pox é uma arma secundária já agora pessoal não esqueçam disso, e então, primeiramente nós temos o que? Barrel diffus Diffusion, Hunter Strike, left Torrent, Feintorn Gen Rounds, Jolt, Pistol resistance Argo Pack e Fulmin esse mod aqui pessoal, é um mod que é, como posso dizer, muito importante nessa abril, porque é bem importante, esse mod, é um mod que aumenta a expansão da explosão dos do spores, nesse caso. Quando explode isso aumenta, aumenta, nesse caso a radiação, aumenta, expande, expande o tamanho nesse caso. Pessoal, uma coisa que eu gosto mesmo nessa build também aqui, vendo um lado que pouco é uma arma que hum, tem pouca, poucas balas né, no momento de recarregar. Uma coisa que eu gosto de fazer na minha build, em vez de ter 5%, 5, 5k de cruzaivo, eu sempre acabo de trocar por uh, pistola uh, pistol Amon. Munition nesse caso porque este modo aqui pega, pega a recarga das outras armas como primária, primária, primária e transforma-se transforma em secundária ok? Eu gosto muito desse modo aqui porque ajuda muito com o facto de eu não ter o do facto para Pox não ter muita muitas balas né e acabar muito rápido as munições dela uso sempre esse modo aqui na build mas nesse caso se você quer uma build que cause danos nos inimigos à vontade eu aconselho a deixar aqui o algo back e ter sempre lá e ter sempre disponível com vocês o gerador o gerador de, de ai fala sério o gerador de de balas nesse caso, jogador de balas, peço lhe desculpa. Também, uh, se uma coisa vocês não quiserem ter aqui o full ammunition você pode chegar a trocar esse mod pelo conclusion mas precisa de mais uma forma nesse caso, ok pessoal, não se esqueça quer ter uma build mesmo top, mete o, full of, uh, mete o conclusion no lugar do full, ok vão ficar uma build muito top. Eu vou apresentar essa build aqui da pox para vocês agora então vamos lá ver. Eu estou usando oito inimigos revgainers nesse nível 140, ok pessoal ah, eu não vou tirar diretamente nos inimigos, eu vou tirar no chão, só para vocês verem uma coisa bem diferente, ok? Que realmente o modo Fusion funciona muito bem, ok? é um modo muito top, ok? Vejam eu vou tirar aqui, eu vou deixar ok, e mais essa, ah, pessoal, vejam bem a vida de cada inimigo. É um modo ponto, ele não apanhou todos esses dois últimos inimigos, mas apanhou todos que estavam aí, ok? Os quatro da frente. Olha, agora eu vou tirar aqui diretamente para vocês verem bem a diferença. Ok, assim está bom, vejam bem a vida do, do Ravganer, e contando pessoal que Ravganer tem muita armadura, ok, muita armadura E simplesmente essa Apoxy é monstro, eu vou dizer uma coisa que eu acho bem interessante, a Apoxy é uma arma que com Riven Consegue chegar 10k, ok, 10k de Cruzaiv, ok pessoal, 10k de Cruzaiv, é muito, é muito mesmo porque acho que até agora eu não vi uma build que chega a 10k de cruzive E a pox com raven chega a 10k de cruzive Eu vi essa build, eu não posso apresentar, infelizmente não posso apresentar essa build para vocês Mas realmente é uma build muito top Funciona espetacularmente E pessoal, como eu já te dito Vocês pondo conclusion no lugar do Fusion também, se vocês quiserem nesse caso, podem alcançar mais K de Cruzaive ainda se quiserem acho que chegamos a uns 7, 6 k de Cruzaive, nesse caso fazem esse experimento, eu depois vou trazer outra build da Pox com outros modos diferentes e também um modo é, diferente com o, o pistol ammunition ok, porque é muito então vale a pena apresentar essa build com o pistol em ação para vocês terem uma noção de como é que funciona, ok pessoal, então se gostou desse vídeo pessoal deixa o seu like Inscreva Se inscrevam no canal. Eu sou o Dark Gamer. E até a próxima pessoal. Ficaram.